E aí galera, Eu sou o Bruno Freitas E aqui é o Lucão A gente veio hoje para as ruas Um vídeo totalmente diferente Para descobrir a opinião das pessoas Sobre o regime militar ou ditadura Como vocês preferirem aí Eu tô fazendo um trabalho de história Então a gente ligou o último agradável né? O trabalho e a é gente, o nosso vídeo aqui A gente vai fazer ver As opiniões das pessoas Da ditadura Então a gente, vamos, vamos descobrir o que, que as pessoas acham? Repórter por um dia! Como que foi aquela época com o senhor? Olha, eu lembro que era o seguinte... Quando começou em 64 parece. 64. É, eu estava em São Paulo. Aí eu estava empregado, estava trabalhando, estava na experiência ainda, né? na vida total. Não, você não ficava dois caras na esquina aí conversando, ou três, e mandava circulando. Não pode ficar parado. E, e outra coisa, é, se você estivesse num boteco. Você precisava estar com a carteira assinada e estar com a carteira de trabalho na mão, no bolso, uhum. né? Porque não tinha vadiagem, ali tinha Serviço de Repressão da Vadiagem, hoje não. Naquela época, tem o um lado ruim, que eles falam de pessoas que foram torturadas, de pessoas que desapareceram e tal. Aí tem o um lado bom, que você tinha segurança para você andar na rua. Então, na época de joga. eu saía pra, de madrugada aqui do centro e ia lá embaixo, não tinha perigo. Você tinha que ter documento para provar quem você era. Então, você ia provar lá na cadeia. Quem... Foi, eu acho que foi uma época necessária, porque estava tá, cheio de nego aí para aprontar, igual tá estava aprontando agora, né? Olha, eu sinceramente, eu, eu, eu sou contra a violência. Agora, eu sou horror favor da segurança, porque hoje ninguém respeita a lei mais. Você se sentia seguro na rua? Muito mais seguro, porque você poderia andar na rua, podia andar na rua com a família, não tinha... Medo de bandidos. Hoje em dia você não pode sair, principalmente à noite com a família, porque você está preocupado com o bandido. Sim. Não, ou o bandido chega e não, não, não respeita a família, não respeita ninguém, e o regime militar não. Você saía tranquilo, não tinha nada disso. Teve muita justiça, né? Muita justiça. justiça. Então, a primeira imagem que vem na sua cabeça. Assim, Injustiça. Injustiça. É. Você acha que teve algum alguma coisa boa nisso tudo? Não, não. Só só piorou. Qual a imagem vem na sua cabeça? Eu, eu acho que é, é imagem boa porque tinha disciplina, né? O povo fala de ditadura, mas que eu, eu a meu ver não foi bem ditadura porque tinha o um congresso não tem ditadura, não tem congresso. Aquela época você sentia seguro. Olha, naquela época eu tinha certeza que se eu não andasse errado, eu tava tranquilo. Tá? A respeito da, da violência que tinha da cabeça, eu vi, vi gente de, de idade sendo colocada assim no caminhão, algemada. Não vi bater, mas que apanharam demais. Cidadão, trabalhador, honesto, né, que não, não era envolvido com política, uhum. não tinha problema nenhum. Eu, sou da época, tinha, nunca tinha um problema. A, a opressão, sabe o que, que acontece? Quem anda direito, quem conta com o seu dever, não tem medo de opressão. Agora, os desonestos, esses que foram torturados, não sei o quê, esses que foram torturados, não era santinho, não. Eu, eu, pra mim, a época da ditadura foi uma maravilha, muito melhor de hoje. Hum. Hoje, pra Deus dará aí, cara. Tem... Hoje, menino de 16 anos pode votar, pode fazer filho, mas não pode ir preso. Não pode ir preso, né? É é, entendeu? Prende o cara de menor aí, Sim. o maior manda ele provocar o crime. Sim. Porque amanhã, a assim, vezes, nem preso, ele vai ficar tá na não rua. Vai.